É o melhor site do mundo pra você abrir Caixas e ganhar skins de CSGO E hoje com 5 mil dólares Eu vou fazer doideira Não vou abrir caixas Hoje, apesar de que eu gosto muito de abrir caixas Raras, mas eu também vou fazer Algo que é abrir caixas, na verdade, resumindo Eu viciei aqui nas batalhas do K-Drop, cara É muito divertido, eu vou abrir caixas Na verdade, só que contra outras pessoas Não vou abrir caixa sozinho, né, essa que é a diferença Sei lá, eu tenho achado o método mais divertido De todos, você abrir caixas E ver outras pessoas abrir caixas, tentando tirar skins melhores do que as suas, e a gente pode jogar essa batalha de caixas do K-Drop contra pessoas normais, ou adicionar bots pra dar uma agilizada aqui, e ir direto ao ponto que eu vou fazer várias batalhas, essa vai ser a primeira, são cinco caixas cobra vamos ver o que a gente vai conseguir dropar Ó, AK Empress. Estamos em segundo lugar. Tá tudo certo. Não tem nenhuma caixa muito cara nessa batalha aqui, mas é só para dar uma esquentada. M4 Emperor não foi muito boa. Minha chance de ganhar aqui já foi pro saco, né? A não ser que eu pegue uma faca, mas todo mundo pegou faca menos eu. Perdi já, velho. Já, já, já era já. Deixa eu ver. A não ser que veio alguma coisa agora. Ai, caraca. Se viesse a caramba, eu tava muito rico, mano. AK, 100 dólares? Tudo é possível ainda, velho. Vamos ver. Faca! Ganhei. Isso! Como eu ganhei uma porrada de skins, já vamos tentar um upgradezinho aqui. Sem pensar muito, velho. Sem pensar. Cinquentinha, cinquentinha, cinquentinha. Tá lá. Acerta. Acerta. Acerta. Erra, erra, erra, feio, erra feio Se a gente quer deixar as coisas mais loucas A gente coloca umas caixas Não tão caras pra começar Tipo assim, uma caixa insana no final Vamos ver aqui o que vai rolar São seis caixas normais, boas até, né? E uma caixa muito boa, que é a última Duas a caixa, tudo bem? Vamos ver Ah, achei que ia dar faca, velho Uia Faquinha Uspezinha contra Vulcan Não deu bom, velho Vamos lá, mais três caixas legais Putz, não deu bom Nossa, eu vou ter que dropar uma coisa muito boa na última caixa, na moral Vai, vai, esperança, mano Esperança Não dropou nada bom aqui Me lasquei A não ser que venha uma coisa muito boa pra mim Na caixa da Raul Vamos ver Por favor, velho Luvinha, não deu bom Ó, eu coloquei a caixinha da Raul novamente no final Pra ver se ela decide e me dá um drop muito bom Seria legal Vamos ver Luva! Caraca, boa, mano Comecei bem, uma luvinha de 200 dólares Já tamo na liderança Só que o bot sul ele dropou uma faca Não, não, velho M9 lore, cara Putz, grila, eu dropei duas facas em seguida Isso é bom, mas a M9 lore ali Vai me quebrar, a não ser que venha uma coisa Muito boa pra mim na caixa da Hal agora Vamos torcer, velho, é tudo ou nada agora Eu tenho 500 dólares Versus 1.100 que eu tenho que ter, mano Putz, dropou uma flipzinha que não deu bom. Mano, essa batalha deu muito bom ali pro bot que ganhou, velho. Deu 2.800 dólares pra ele. Entrou um cara aqui, então não estamos só contra bot. Vamos rapelar ele também, vai, mano. Bora, velho. Nossa, o drop mais top possível aqui. Uma faca. <risos> Alpine Prince, mano. Você é louco, Esquece Acabou, velho Você tá doido, mano Nossa, eu nunca tinha trampado algo tão insano assim numa batalha de caixas, Mas, mano Cara, aqui ainda tem a caixa da Hall, velho Pra geral Você tá maluco, cara É muito divertido essa batalha É melhor do que você só abrir a caixa Porque você pega os seus itens que você abriu E pega os itens dos outros, vamos ver Caramba, o cara dropou Mas eu tô ganhando ainda 5.500 dólares Você tá doido que eu ganhei Alp de Prince, velho? É isso que custou muito. Mano, que lucro insano. A última vez que eu vim no drop peguei Gangnir. Agora, peguei The Prince. Eu queria ganhar um upgrade aqui só porque eu perdi aquele primeiro upgrade que eu fiz, velho. Será que eu acerto? Beleza, beleza, beleza. Só pra ficar feliz aqui, um upgradezinho aqui. Uma glockzinha. Antes de ir embora, eu tenho que mostrar pra vocês um evento que tá rolando. Porque esse evento aqui tá bem legal, velho. Ó, Tem duas semanas ainda que vai rolar. Eu vou vir aqui na minha conta antes. Deixa eu calcular o profit desse vídeo. Estava com 5 mil dólares. Agora estamos com 8.550 dólares Cê tá doido? Deixa eu calcular isso aqui Mais de 3 mil dólares de lucro, galera Mais de 15 mil reais de lucro, velho Cê tá doido? Eu vou abrir umas caixinhas dessa aqui agora pra comemorar, vai Tem caixinha até de 1 dólar, né? Que é bem acessível E aí você abrindo essas caixas, você pode ganhar... Os pontos, mano Vou abrir mais cinco aqui que não veio nenhum ponto E demonstrar pra vocês Olha, ah lá, essa Glock veio junto com 100 pontos do Oscar E aí a gente consegue acumular Essas estátuas do Oscar aqui no K-Drop E trocar por vários prêmios, tá ligado? Tem várias premiações muito legais aqui Em dinheiro Eu preciso pegar todas essas premiações aqui é Que tem muito, mano Vai vindo umas caixinhas pra gente abrir de graça também, velho O que é muito legal, ó E a gente vai ganhando skins aqui em tempo real Como se a gente estivesse abrindo umas caixas Gold pra você poder... Abrir caixas bônus e até cashback aqui em dinheiro, tá ligado? Cashback, que drop tá dando cashback, velho Além disso, tem essas cartinhas aqui que a gente pode vir e pegar umas skins grátis instantaneamente aqui Olha só que delícia Essa aqui vai ser boa, hein, mano? Custa 30 mil estátua, deixa eu ver 40 dólares, a digo. Caraca, essa digo vai virar uma faca aqui, mano Vai virar uma faca Será que eu acerto? Porra, não quero errar, velho. não quero errar de jeito nenhum, mano Vou botar uma graninha aqui 55% de chance Tá lá dentro, tá lá dentro Boa. Uma Diggle virou uma faca. Uma que ganha de graça. Então, galera, tudo isso e muito mais aqui no Keydrop, o melhor site de abertura de caixas que existe. Você pode adicionar fundos com o meu código aí para pra você ganhar 10% de bônus e pode apostar com qualquer um desses métodos aí da tela, tá? Criptomoedas, Pix, boleto, cartão de crédito, skin de CSGO. Eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo no K-Drop, onde a gente vai tentar pegar, mano, o item mais caro do site de novo, velho. Eu vou atrás de outra haul, mano. É o item mais caro possível. Tamo junto, um abraço e falou!